Que, que eu vou fazer eu vou reunir o máximo de pessoas possível que tem que precisa voltar para o mercado do trabalho que precisa começar 2021 empregado apesar da crise que vai persistir não tem nem previsão para essa pandemia acabar essa é a verdade e aí você tem como ficar sem emprego sem trabalho você tem como ficar sem atuar no mercado sem ganhar dinheiro você tem como a sua família vai precisar passar por isso Entende? Então eu quero fazer a minha parte. vou entregar tudo o que eu tenho de melhor. Para quê? Para você conseguir participar de muito mais processos seletivos. Para você conseguir ter um desempenho muito superior na entrevista. Quem é aluno sabe disso. Sabe? Para você ter muito mais chances, aumentar de verdade as suas chances de não só ser contratado, como também em uma oportunidade que talvez hoje você nem imagine que você consiga. Você nem sonha com isso cara, porque você acha aí que você não consegue e porque na verdade você não sabe acessar essas oportunidades, você não sabe como é que faz. Tá? Então ó, aumentar as chances de, estar, de voltar para o mercado de trabalho se você não está, se você está de se fixar na sua profissão. Sabe? Não estou falando aqui da nossa área, não, que é representação para a indústria farmacêutica, não. Estou falando de qualquer área. Existem regras gerais em processos seletivos, principalmente das melhores oportunidades, que a faculdade não te ensinou, a pós não te ensinou, o MBA não te ensinou, nada disso te ensinou.